Só que eu não sou, foi, 26 anos, é o pai O que cultura Quando eu essa cultura Grita e rindo, Afetar. Tô em cima, eu tô aqui Um, dois, pra matar Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção que é ruim, porque você Rabelou, seu maior argumento É dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar Vai passar do fogo Vai passar do fogo, que não foi inteligente O passou pra frente, o outro passou pra trás bem, então o que Nem que passar, não é nada do presente você podia ser futuro se não tivesse o prato na frente é pé, Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O prato na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita é a Então fuma bontas adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você achar bonito é feio, na onde eu colo. O que reluz, o que reluz, você vai ficar no dom. Espera, a minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de sua vontade Jesus. Derrama. Então derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo que agora eu tô na trilha, derramei seu sangue e pus no copo pra minha família. <risos>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 Você falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou em lugar nenhum Vou falar como que é se você quer rimar e não dá pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar a lebre se cansa, tá que tá, a Só que o cante tá sempre respirando, por isso mano que rima Eu já vou mandando, você tá ligado que eu tô continuo Na improvisação, eu tô sempre respirando Um cante tem um trem com mão Presta atenção Que eu chego elaborando porque eu te vi, se você tivesse te seis pulmões e um CDB conseguiria amassar o um MC. Si. É isso que você não ah, consegue ah, estar ah, ligado, meu parceiro, porque você rimou semente. Se cada um tá vacilão, você tem dois pulmões, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não é Pode ter certeza, meu mano, que se regressa sem é Ei, bom café, mas tem tomando café, você se expressa. Ei, tá legal o eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Você pode ir na casa, comigo tomar uma xícara de chá. É. Vou te batendo e você sabendo tá que o plano tá passando o seu canal Até porque rimando você rima mal. Com certeza você tem você em casa no instrumental. Passei que nem minha morte com uma coisa meu. Hoje eu expresso meia noite, é ah, é o expresso da meia-noite é tudo funeral. É tudo funeral. É pra isso que eu faço meu aprendizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite eu tô avisado Então no meu enterro, onde vai ter o show Montadão, que vai ser um cão deitado, amassado e o prato em cima do caixão. Ah! Esse aqui então. é de que então, e você é uma ré do som. Não testa minhas férias, irmão. Cala boca, gordão. Porque essa rima você mandando é que é de caderno. Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Ah!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 deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Faça você a tenha na minha garganta, só que você sabe que na batida mano não tem volume. Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois gumes. Só que é diferente mano, tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui Silma é de ciclo, eu sou um MC excepcional. Isso é pra você, quer rir então toma. A faca tem dois gumes, Kangaroo, minha mãe tem duas goma. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Errado no Aze Mas a assim, tanto lugar eu voz. Você sabe que eu faço a que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai que você é quem se torna então é o maior campeão Uou! Que a hora, hein, família Tu merece uma palma, não, velho Ô, oh, amiga Você me desvelheceu é na mal certeza Mas nunca fez um corre pra comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeiro Eu me fazer inteiro ba ba Na dica, você vem atropelando. Porque na chega tranquilical. Você sabe que no momento eu sou alvo, mas não assim eu sigo atirando. Contar. Sem maldade, mano, eu que dizer algo, por isso que aprendi a tirar. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava. Mas de cada bota que é logo quem vai limpar o resto? Salve, Al. Ah. Ah. Pode ser o Albon Bob, pode ser o Mio é C.E.L.O.P. Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nós, é o Hip Hop. Ah. Você não sabe, você vida, parceiro, não me para arrumar nada mesmo. Você acha que é o gangueiro, eu sou o Pinky bagunceiro ah. Sem maldade, já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão de mulher E os amigos passam pano Por isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de beleza. Você apoia a lambança, Então sou Venice, de titílio vem com flor e presa. Ah. Quem é gris de mina toma chato e quatro quina não chega e manda verso Mas a mano é chato e quatro rimas ah. Se você tá de vacilação, presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom Tô atleta, meu mano, é quatro quina, quatro rimas com a perdendo no terceiro, passou quatro quina, meu é pega tá, da fila. Pega da fila, da porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro, Você ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mano, segue aí, tranquilo, porque nem tem problema, cê cria Você tá lá, fica esperando eu chegar e vai sem oh. de camarada, vai vender ou apaga com seu farol de LED? Hey. Eu sou o Pico Cazuza, exagerada, burguesinha fede. Mas oh. eu não o falando que agora eu te mato. Isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato. Chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Oh.